E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ó, hoje foi o lançamento do cartão do Nubank, o ultravioleta de metal. Bem, um cartão muito bonito, diga-se de passagem, que também te dá cashback agora a modalidade que todo mundo tá falando, né? Todos os cartões aí, principalmente alta renda os Blacks estão dando é, cashback e é uma, uma coisa que veio para ficar realmente o cashback e se você ainda não se utiliza do cashback, se você não faz compras ganhando cashback, saiba que você está pagando a conta dos outros porque as empresas já separam um valor específico para darem de cashback aos seus clientes. E as pessoas que não ganham cashback estão pagando esse benefício para os outros que ganham, tá entendendo? Então você tem que participar disso também, você tem que ganhar essa economia, porque senão você vai estar, tá, além de estar tá perdendo dinheiro, você ainda está pagando a mais, mais caro para os outros. Sempre que tiver uma possibilidade de você ganhar cashback, ganhe cashback, mas se for necessário realmente comprar o que você deseja, então sempre faça essa análise. E se você ainda não conhece direito desse mundo de cashback, se inscreve aqui no canal porque eu vou estar postando aí pelo menos dois vídeos por semana as terças e as quintas e possivelmente também aos domingos Então se você se inscrever aqui você vai estar aprendendo cada vez mais eu vou estar te passando sempre informações pontuais e novas para você aprender mais sobre isso então vamos aqui para a tela do computador que eu vou te dar a minha opinião relativa a cada benefício desse cartão né? aqui caso você queira pedir, você basta digitar seu CPF aqui aqui no site tem uma apresentação do cartão Bem bonito de, de passagem né? É, o design dele é único, feito de metal, suas conquistas, tem peso, blá, blá, blá, Olha, questão de ser ca de cartão, de papelão, do que seja, eu, não me interfere nisso, entendeu? É um diferencial só, mas não vai acrescentar em nada. Vai só mais pesar no seu bolso aí, não vejo nenhum benefício. Se você tiver que passar aí num detector de metais, vai habitar por causa do seu cartão. Então, não, não vejo grande coisa. O mais importante aqui pra gente, aqui do canal sobre cashback, né? Você ganha cashback. Receba 1% do valor de todas as compras de volta na hora. Você pode decidir o que fazer quando quiser. Então, provavelmente você já sabia, é 1% de cashback que você vai receber em todas as suas compras. E esse cashback que você vai receber, ele vai render 200% do CDI. Então, lembre-se que é só apenas no valor que você recebeu de cashback. Então, provavelmente não tem algum lugar confirmado aqui, mas certo que seja que na sua conta do Nubank você ainda continue recebendo 100% do CDI. Porém, a parte que você ganha em cashback, ela fica rendendo aí 200% do CDI. E esse cashback, ele não expira, assim como a maioria dos cashback, é um ou outro programa de cashback que faz o seu cashback expirar como os pontos normalmente eles têm validade, né? E o cashback normalmente não tem validade. Continuando aqui, vem, você vai receber esse cashback, você vai poder fazer o que você quiser com ele. Você pode aí trocar por milhas ou investir. Isso em breve ainda você vai é, poder investir aí na Isinvest, que a NuBank comprou a Isinvest. Você não sabe, Easy Isinvest é uma plataforma de investimento. Na parte de troca por milhas Dificilmente seja algo é, vantajoso para trocar por milhas. Normalmente, é, pelo menos tomando por experiência, o, o antigo programa aqui do Nubank, o ReWides, que eu nunca sei como é que fala direitinho, é, não valia a pena e era muito, você tinha que, eram 4 pontos para você gerar uma milha no Smiles, Então, antigamente você só conseguia transformar para milha Smiles. E eu não sei agora se vai mudar. Mas dificilmente vai valer. Continuando, menos números, mais segurança. Seu cartão carrega apenas o que importa: seu nome. Dados como número, código de segurança e validade só podem ser acessados por você dentro do aplicativo. Então, não vai ter, vai ser um cartão limpo, sem nada. Só vai ter seu nome. Na verdade, ele tem aqui, não, é, foi mostrado na live, né, que se você ligar uma luzinha é, nenhum em cima desse cartão, ele vai mostrar uma frase escondida ali sobre investimento. São sete frases é, aleatórias aí que vai sair no seu cartão. Outro benefício que não faz diferença, <risos> infelizmente que é o que a gente tem que falar, né? Não, não, não importa isso, por que isso aí? Isso daí, isso, todos esses benefícios assim de beleza, de, de de ser metal, de neon, alguma coisa, infelizmente para a gente não não traz benefício nenhum. Na verdade, isso daí é só uma propaganda a mais para o cartão de crédito. Então, nada mais justo que ele nos dê cashback e nos pague. Para estar tá utilizando um cartão desse. Que na verdade quando você pega e está pagando com aquele cartão. Você está fazendo uma propaganda daquele banco. Então nada mais justo que ele pague para você. Né? então Continuando aqui. É, explore os benefícios Mastercard Black do seu Nubank Ultravioleta. meus benefícios aqui dessa parte. É a parte da sala VIP. É o que mais importa. E considerando aqui que por ser um cartão Black. Ele está muito fraco nessa situação, até porque ó, é acesso ilimitado e gratuito à sala VIP Black em Guarulhos. Então, opa, foi para o lado. Então, dificilmente, pô, se você está em outro estado, dificilmente você utilizará isso aqui. Dificilmente, não, não é todo mundo que viaja para São Paulo ou que faz escala em São Paulo. Então, questão de sala VIP é praticamente nulo o benefício. Até porque, ó, não continue... agora eu vou continuar lendo. Né? Outras salas VIP, lounge key, por 32 dólares por pessoa a cada acesso. Então, é caríssimo. Né? Então, tem outros cartões Blacks que tem o mesmo aí o padrão aí dele, que dá 1% de cashback. Eu vou fazer ainda mais para frente um comparativo desses cartões que que tem a inserção de anuidade por gastos e a maioria tem pelo menos aí quatro acessos aí pela pelo lounge key. Então você pagar 32 dólares quer dizer que você não vai nem utilizar a sala VIP. Compras protegidas, segura, saúde viagem, isso aí todos os outros Blacks... blacks. Todos os outros cartões black tem, Então, nos benefícios black não não vejo diferencial. E aí, quanto custa o Nubank Ultravioleta. A mensalidade é gratuita para você se a média dos gastos do cartão for pelo menos 5 mil nos três últimos meses. Ou você tiver ao menos 150 mil guardados ou investidos entre o Nubank e ISINVEST. Então essa modalidade aqui de, de valor investido normalmente é 150 mil para você isentar é, a anuidade de um cartão Black em diversas plataformas e em outros bancos. Considerando aqui o gasto médio. É um, o Nubank está sendo o menor, o menor valor para você ter a isenção de anuidade de um cartão Black. Porém, uh, você só vai ter o benefício aí mesmo real de 1% de cashback, que é um benefício bom. 1% de cashback, mas se comparar esse Black com outros Blacks, é, é um benefício igual e os outros têm benefícios Blacks de verdade, né? Que é o benefício Black, na verdade, é sala VIP, resumindo, é sala VIP, que é o que mais importa, pelo menos no meu caso eu considero isso. Então, o, o Nubank, ele tem aí a sua taxa de isenção de 5 mil reais. É, nos três últimos meses. Se você já tem o Nubank como principal cartão, então possivelmente você consiga essa isenção e vale muito a pena você fazer o upgrade para o Ultravioleta. Porém, se você for focar... For focar, né? Se você for focar para conseguir esse Black, de repente você consiga outros melhores. E se você não conseguir, continuando aqui, né? Se você não tiver esses três, esses, esses três últimos meses pagando 5 mil de fatura, a sua mensalidade será R$ 49 ao mês. R$ 49 reais ao mês é bastante coisa, né No ano vai dar aí... Res... Arredondando 600 reais é uma anuidade um pouco alta para você ganhar apenas 1% de cashback, então você vai ter que gastar muito para poder ganhar esse 1%. Então é um benefício que não será o foco. Vamos supor que, mesmo que você pegue outro black e que você pague até uma anuidade mais cara, e você fique aí duas, três vezes aí numa sala VIP, se fosse pagar 32 dólares, né, vai dar sei lá, cento e cento e lá vai 150 conto, não sei vezes cinco, 150, né, se fosse. Então um acesso à sala VIP é praticamente 150 reais Se você pegar aí em outro Black por um valor próximo desse e tiver três acessos, você vai estar tá aí descontando R$450,00 aí só de sala VIP. Então, na verdade, tem outros melhores. Infelizmente, o Nubank é, é, é, é até ruim falar assim porque ele foi o que puxou toda a diferença aí da, das pessoas do, dos bancos mudarem sua, sua posição quanto à anuidade de cartão, né? O Nubank é bem responsável por isso, porque esse foi o diferencial que botou ele no mercado de vez, mas infelizmente, ou felizmente, né? Porque, é, infelizmente para ele, felizmente pra gente que tem concorrência. Então a concorrência tá pesada nesse, nesse meio de, de bancos. Então essa disputa entre os bancos tá bem acirrada, isso aí é bom pro cliente. Tem muitas fitex, tem muitas contas de pagamentos, tem muitos... É, ca é, é, carteiras digitais e isso aí tudo nos ajuda, ajuda o cliente, né? Eles estão disputando por nós. Agora você vai perceber o quanto você é importante para uma empresa. Então, quanto mais benefício ela te der, você vai para lá. E infelizmente aqui no caso do Nubank, né, nós não estamos tendo um benefício muito grande com ele. Bem, eu posso te dizer de mim que o Nubank ainda continua sendo meu principal banco. Porém, ele não, não é meu principal cartão. Então, eu tenho que estar tá onde está o melhor benefício para mim. É com pesar de dizer, mas esse cartão do Nubank, ele não tem nenhum diferencial aí que vai realmente é, chamar a atenção aí. Mas, como eu disse, se você já tem aí, pelo menos gasto de 5 mil reais aí por mês no Nubank, se você já utiliza, vale a pena você fazer o upgrade. Né? Vai ser mais fácil do que você tentar mudar seus gastos do cartão de crédito para outro cartão Para tentar conseguir posteriormente, né? Então, primeiro, se você já tem esse gasto, tente pegar o Ultravioleta Se você não tem, não se preocupe com isso Então, é, eu vou continuar utilizando o Nubank como meu principal banco Mas, como eu disse, meu principal cartão ele ainda não será Pois é, infelizmente, esse tipo de cartão ele não vai fazer as pessoas migrarem para ele para conseguir, né? É, diferente de outros bancos que estão um pouco mais à frente, né? É, apesar da, da anuidade ser a mais barata aí do mercado em relação ao Black, pelo menos pelo que eu vejo, assim. só que apesar de ser mais barata não dá a sala VIP, então, então fica, fica assim. Ó fico triste então pessoal espero que vocês tenham gostado desse conteúdo eu tento abrir os olhos de vocês tentar mostrar o que é benefício realmente o que você pode conseguir de bom para você como eu falei nessa briga de bancos a gente tem que buscar o que é melhor pra gente que é, está que mais próximo bem se essa possibilidade de conseguir esse cartão está mais próximo de você então pegue ele porque você não pode deixar de perder esse um por cento de cashback porque dependendo do cartão que você estiver usando, você não está ganhando nenhum benefício. Uh, muitas das vezes você não consegue transformar os seus pontos em passagem aérea. E o cashback, ele tem essa facilidade aí de assim que você comprou, ele já virou cashback. Então ele já virou dinheiro e aí você vai poder estar tá usando. E aí é isso. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você assistir aqui sobre esse mundo de cashback e de repente eles podem te ajudar de alguma forma. Eu espero que você se inscreva nesse canal e não deixe de dar o like, beleza? Então até a próxima, valeu!